Olá, amigos e amigas. Meu nome é Fernando Lima Monteiro, sou autor e escritor da minha revista. Estou participando do edital da FUMBEL, número 003, de 2020, Criação do Acervo Multicultural de Belém, edital de seleção de produtos de cunho artístico-cultural e o patrimonial do município de Belém. É financiado com recursos provenientes da lei Aldi Blanc. Eu tenho um projeto com mini-livro e tô, vou apresentar a mini-revista para vocês. Vocês poderão encontrar ou no arroba mini-livro ou no arroba mini-revista. O site que vocês poderão verificar o meu trabalho é link mini ou link mini-livro em Catli ou bit.ly. E o vídeo para montar, vocês poderão ver em cat.ly MRV. E as mini revistas, que são três, em três caixinhas, vocês poderão ver o livro através cat.ly MRF. Ou então entrar no site cat.ly barra acervo multicultural ML. Então, era isso que eu queria demonstrar. Obrigado e vamos para o próximo vídeo. Olá amigos e amigas. Vou demonstrar aqui como eu fiz a mini revista, a caixinha e os mensageiros M.L. Inicialmente eu escolhi a paleta de cores amarelo, azul e branca, pois o projeto artístico está todo aqui delimitado. Vou apresentar para a Fumbel exposição já está pronto mensageiros para colocar junto com as caixinhas de cujo mini revistas o vídeo que eu estou aprontando, é, a minha revista, o livro da minha revista em PDF, está aqui. Aqui está a minha revista em PDF, onde eu elaborei através do InDesign e do Illustrate. Então, aqui tem o tema: Belém na Amazônia, ficha técnica. A minha revista é 5 cm por 7 de altura. Pode ser impressa no papel a 4 de 75 gramas por metro quadrado. Eu falo sobre o Mercado do Vero Peso, Praça da República, Praça Batista Campo, entre outros. Tem na versão amarela, azul e a minha revista na versão branca. Você também poderá imprimir as caixinhas na cor amarela, na cor azul e na cor branca. Então, era isso como queremos demonstrar. Obrigado e até a próxima. E amigos e amigas, inicialmente vamos cortar na linha contínua, na extremidade, desta maneira, sempre ao redor da linha, o excesso pode fazer borrão, cortando ao redor. Agora vamos cortar na horizontal a minha revista. Desta maneira. Sempre em cima da linha horizontal de cada tira. Desta maneira. Pronto agora vamos colocar em ordem desta maneira um do dois três e quatro unir bem e grampear no meio agora é só dobrar e pense a minha.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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pronto. Obrigado. Olá, amigos, eu gostaria de mostrar o mensageiro, mensageiros ML da Mini Revista então está aqui que é a rede social você pode encontrar o trabalho do da mini revista o vídeo e as mini revistas com as caixinhas para você montar obrigado amigos e amigas aqui está pronto a mini revista amarela azul E a branca estão prontas para a disposição, se for o caso. Então, como queremos demonstrar, obrigado e até a próxima.